Olá, ah, boa tarde! Meu nome é Sonia Passou. depois de 25 anos como bibliotecária, mudei de profissão. Agora eu sou escritora, tenho o maior prazer em convidar você para vir conhecer a minha página. Sejam muito bem-vindos!